Aula 11. Lógica de Programação Raciocínio Lógico Em filosofia, estudamos porque pensamos do jeito que pensamos. A palavra lógica vem do grego logos. Palavra, pensamento, ideia ou argumento. Lógica é o estudo das formas do pensamento. Dedução, indução, hipótese, inferência, etc. E do raciocínio. E são considerados condição para o conhecimento. Portanto, desde o nascimento, consciente ou até mesmo por instinto, estamos o tempo todo utilizando o raciocínio lógico. Inteligência computacional Assim como o nosso cérebro, o entendimento das máquinas é estritamente lógico e matemático. Um robô em si não passa de um amontoado de componentes eletrônicos, parafusos, plástico e metal, que denominamos de hardware. A principal característica que diferencia um robô de qualquer outro equipamento eletrônico é pela capacidade de ser programável para executar um grande número de tarefas diferentes. Mas é incapaz de executar alguma tarefa útil sem que um programa tenha sido carregado em sua memória para ser executado. No entanto, tudo que dispositivos controlados por microprocessadores ou microcontroladores entendem são sinais elétricos, representados pelos dígitos 0, ausência de voltagem, e 1, um, presença de voltagem, também conhecido como bits. Entretanto, é absolutamente inviável desenvolver um programa combinando zeros e uns. Para isso, foram desenvolvidas as linguagens de programação, que são as ferramentas utilizadas para a criação dos textos denominados código-fonte. Algoritmo Um algoritmo pode ser entendido como a descrição textual de uma solução para uma determinada questão. Do ponto de vista computacional, um algoritmo pode ser didaticamente comparado a uma receita culinária. Um algoritmo deve ter início e fim bem definidos. As operações a serem executadas precisam ter uma sequência lógica. Devemos utilizar apenas um verbo por linha de comando e ser bastante objetivo. Pseudocódigo Pseudocódigo é uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples, sem necessidade de conhecer a sintaxe de nenhuma linguagem de programação. Fluxograma um fluxograma é uma ferramenta de representação gráfica onde etapas são organizadas de forma sequencial. Essas etapas podem descrever um projeto, processo, sistema, fluxo de trabalho ou estudo. Para que isso aconteça, são utilizados símbolos específicos. Como trocamos uma lâmpada? Apesar de ser uma ação bastante complexa e perigosa, em poucos passos uma pessoa já teria compreendido o processo desligue a alimentação, deixe a lâmpada esfriar, use uma escada, remova a lâmpada antiga, insira a lâmpada de substituição, ligue a alimentação, descarte sua lâmpada velha. Porém, ao ensinarmos um robô a trocar uma lâmpada, não podemos omitir nenhum detalhe, visto que cada instrução será seguido rigorosamente pela máquina. Pois para um robô, ele não saberia que seria necessário subir na escada, qual a temperatura ideal de esfriamento, e nem como descartar a lâmpada ou onde desligar a alimentação. Programa de computador Todo programa de computador é o resultado da busca pela solução de um problema. Com base em um algoritmo, o programador constrói o programa utilizando uma linguagem de programação. O programa é testado para a detecção de possíveis problemas ou erros e quando for finalizado, se torna disponível ao usuário. Bugs do inglês inseto, uma das teorias afirma que o termo teria sido utilizado pela primeira vez por Grace Hopper, programadora da Marinha dos Estados Unidos, em 1947. Hopper usou a palavra para explicar o mal funcionamento do seu computador. A falha teria sido causada por um inseto que ficou preso nos contatos de um relé. Vem daí a associação com insetos e com as falhas em computadores. Na programação, é comum erros no meio do processo de testes, ou até durante o uso. Esses erros acabam prejudicando o funcionamento desses itens, trazendo uma série de problemas, como travamentos, mal funcionamento ou simplesmente se negando a funcionar. Assim como ocorre quando precisamos solucionar um problema de matemática ou física ao nos depararmos com situações de programação difíceis de serem resolvidas. O ideal é evitar que os bugs aconteçam, porém, nem sempre isso é possível. Muitas vezes reiniciando o sistema ou alterando algumas linhas do código já são suficientes para resolver um grande problema. Linguagem de programação A tarefa de se desenvolver um programa inicia-se com a análise do sistema, a partir do processo que deseja se automatizar algo por intermédio de soluções de automação. Qualquer problema a ser convertido em um programa precisa ser pensado, meditado, entendido e planejado antes de ser programado. Sendo assim, um programador necessita de um instrumento para concretizar a construção do software, que é uma linguagem formal de programação, podendo ser qualquer uma, desde que se tenha conhecimento de uso da linguagem pretendida. Resumindo, linguagens de programação são padrões de codificação binária, com sintaxe e semânticas específicas, desta forma capazes de criar instruções para máquinas. O humano fala através de um idioma, já o computador entende o binário, então, para que ambas as partes consigam se comunicar, é necessário um intermediário, uma linguagem de programação. No mercado computacional, há uma grande variedade de linguagens de programação. Para ser aceita mundialmente como ferramenta de trabalho, na área da computação, é sempre definida em inglês. As linguagens também são classificadas em níveis, alto ou baixo. Existem aquelas em que a sintaxe se aproxima a uma linguagem humana, por isso entram na categoria das linguagens de alto nível. Por outro lado, existem as linguagens que possuem sintaxe e semântica próximas ao código de máquina, portanto, classificadas como linguagens de baixo nível. Graças a esse conjunto de códigos e recursos, é possível criar programas e sistemas para resolver os mais diversos problemas do cotidiano. Sintaxe Uma linguagem de programação normalmente tem uma sintaxe rígida, que é o conjunto de regras e determina quais combinações de símbolos e palavras-chave podem ser utilizadas, ou seja, como se escreve. Semântica Já a semântica define o significado atribuído aos símbolos, caracteres e palavras e tem a ver com a interpretação correta das instruções e estruturas de um programa, ou seja, o que significa. Proposição Em lógica, as proposições representam pensamentos completos e indicam afirmações de fatos ou ideias. Chama-se V se a proposição for verdadeira e F se a proposição for falsa. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Proposição composta ou proposição molecular é aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições. Chama-se de conectivas as palavras que se usam para formar novas proposições, a partir de outras. E, ou, não, se, então, e se e somente se. Exemplos. O Japão fica na África. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. 3 mais 4 igual a 7. 5 maior que 8. Rio de Janeiro não é um país. Se chove, então a rua fica molhada. O céu é azul e as nuvens são brancas. Se nasce em São Paulo, então é paulista. Tabela Verdade Com uma tabela verdade é possível definir o valor lógico de uma proposição, isto é, saber quando uma sentença é verdadeira ou falsa. Lógica Binária A lógica binária é a base de todo o cálculo computacional. Na verdade, são essas operações mais básicas que constituem toda a capacidade de processamento dos computadores. Qualquer operação, por mais complexa que pareça, é traduzida internamente pelo processador para essas operações. Programação estruturada Qualquer programa de computador pode ser escrito usando-se apenas três tipos de estruturas de controle do fluxo de programação. Sequencial, de decisão ou seleção e de repetição. A decisão simples testa uma condição e realiza uma ação, caso essa seja verdadeira, sem se preocupar em realizar uma ação, no caso de verificação da condição oposta. A decisão composta, ao contrário, tem uma ação prevista em caso de verificação da condição oposta, ou um obstáculo, como no exemplo. Na decisão múltipla, temos mais do que duas condições a serem testadas. Precisamos agora de uma estrutura maior, que seja capaz de avaliar várias condições. IDE Arduino. O IDE é o aplicativo criado para programar o Arduino, ou mais exatamente, denominado Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Assim que o projeto de um programa de computador estiver concluído, é necessário transformá-lo em um software. O primeiro passo é realizar algo denominado compilação. Nesse passo, o código escrito é traduzido para o código de máquina. O IDE do Arduino examina o código que você escreveu e verifica se é aceitável para executar na placa do Arduino, sem danificá-lo. Sketch Um sketch é um conjunto de palavras escritas de acordo com a linguagem de programação, formando uma página de texto. Computação quântica Atualmente, as tecnologias de programação e automação são incapazes de realizar muitas tarefas simultaneamente pois nossos processadores ainda são bastante limitados. O estudo da física quântica teve início em 1900, com as descobertas do físico alemão Max Planck. Tudo na natureza é quântico, as ligações e relações entre átomos geram resultados em múltiplas possibilidades, com dinâmicas muito mais incríveis que simplesmente ultrapassam a lógica clássica dos computadores. A computação quântica começou em 1980, quando o físico Paul Benioff propôs um modelo quântico para o computador tradicional. Porém, a maioria dos pesquisadores ainda acredita que a computação quântica perfeita é um sonho muito distante. E, por enquanto, é realidade apenas em filmes de ficção científica. Então vamos aguardar os próximos lançamentos. Até a próxima! Metodologia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 Instrutora Técnica, Silvia Costa. Lecionando há mais de 20 anos na área de Informática, Silvia Costa possui formação superior em Análise de Sistemas, com especialização em Ciências de Dados. Atualmente em formação no curso de Bacharel em Engenharia Mecatrônica e pós-graduanda em Engenharia de Controle e Automação Industrial. Consultoria Pedagógica, Nayala Ramos pedagoga, psicopedagoga, supervisor escolar e orientador educacional. Possui experiência como técnica de equipe de robótica, responsável pelo projeto voluntário Robótica na Escola. Atualmente atua como especialista em educação na ESMED Gravataí, no programa de aprendizagem criativa e tecnologias educacionais. Quero ser um roboticista. Por meio das aulas, os alunos estarão preparados para iniciar com sucesso no universo da robótica.